Bem, uma das opções do nosso portfólio é o Train of Trainers, que é para aquele mentor que deseja replicar o nosso método na sua região. Isso porque a gente sabe, né, tem muitos mentores sendo uh, colocados aí no mercado, mas muito deles com resultados pífios. Então, o Train of Trainers vai colocar na mão dos nossos parceiros, dos mentores associados globalmente em grupo. Um método que já foi validado, já foi testado, já foi replicado em várias capitais globais e que já chegou em mais de 3 mil mentores em 27 países.